Vida parada, vida travada, novidades não surgem, coisas novas não acontecem. Sabia que essa é a principal reclamação das pessoas que nos seguem? São milhares de mensagens todos os dias falando de vida travada. Então, eu tô aqui para mostrar para você cinco ervas que vão te ajudar a destravar, cinco ervas que movem montanhas. Fica aqui comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! Indícios de falta de prosperidade é vida estagnada, vida travada, aquela vida que não anda, parece que não acontece nenhuma novidade, é uma sucessão de dias iguais e muitas pessoas estão passando por esse marasmo, né? Como se a vida fosse sempre igual, como se ela vivesse num constante estado de looping. E as plantas, a natureza, podem nos ajudar nisso, porque a própria natureza ela trata de renovação diária, renovação constante. As folhas das árvores estão sempre caindo, elas viram fertilizante para a terra, que gera novas sementes, que faz brotar do chão a vida novamente. Então, a natureza é feita de ciclos e a gente aprende muito com a natureza o tempo todo. E a nossa vida não pode estar parada, porque se ela fica parada, ela não está em ressonância com os ritmos do universo. O universo é movimentação. O universo está sempre se movimentando, ele está sempre em constante expansão numa dança de partículas. Quando a sua vida está diferente disso, é porque você não está conectado com a energia da vida, com a energia da natureza. Então, as plantas têm muito a nos ensinar sobre isso. As plantas têm algo chamado fitoenergia. Por isso que o nome do nosso sistema de cura natural é fitoenergética que a fitoenergética catalogou na natureza a fitoenergia das plantas, ou seja, qual é o caráter energético de cada planta e o que as plantas são capazes de fazer por nós para nos colocar em ressonância, em contato com os ritmos da natureza. Quando a gente está em contato com os ritmos da natureza, quando a gente está alinhado à ressonância da vida, a gente costuma manifestar prosperidade, bons relacionamentos, harmonia, saúde porque tudo está em plenitude, está tudo alinhado na nossa vida. E quando a vida está travada, parada, sem novidade, é porque tem alguma coisa errada, as coisas não estão funcionando do jeito que deveriam. Então nós temos algumas plantas para nos reconectar à natureza, porque no meio da vida doida, da vida insana que a gente está vivendo nos dias atuais, muitas vezes a gente se esquece de conectar, com o mundo natural, com a energia das plantas, com as ervas, e a gente se conecta muito mais com a energia da farmácia, dos remédios, e a gente busca cura e solução de uma forma sintética. Só que a cura natural ela é mais profunda, ela é mais intensa, porque é feita sob medida para o nosso corpo e não deixa efeitos colaterais, contraindicações e rastros de subprodutos. Então, é muito mais inteligente a gente optar pela cura natural em primeiro plano e deixar para usar a farmácia, os remédios, em casos extremos que a gente realmente esteja precisando. Afinal de contas, os remédios são para isso, né? para nos socorrer nos momentos de dor e de crise. Só que nós, né, humanos, seres humanos, a gente consome muito mais medicação do que necessita, porque muitas pessoas tratam as medicações como uma coisa banal, que são utilizadas para qualquer probleminha que muitas vezes poderiam ser corrigidos apenas respirando da forma correta, apenas parando para silenciar, apenas parando para respirar um pouco e para tomar ciência do que realmente está acontecendo na sua vida. Então, a fitoenergética é um sistema de cura natural que defende o uso das plantas, da energia das plantas, para que a gente tenha mais saúde, mais energia, mais disposição e mais movimento na nossa vida. Agora, então, eu vou revelar cinco plantas que podem te ajudar a destravar e a abrir os caminhos. E a primeira delas é o boldo do chile. Então, anota aí boldo do chile. E nós vamos falar agora sobre as propriedades fitoenergéticas do boldo do chile. Vamos lá, então. O boldo do chile equilibra o excesso de ego possibilita posturas saudáveis em todas as situações da vida, limpa sofrimentos reprimidos, elimina o auto-martírio e a auto-repressão, bloqueia a penetração de energias densas, equilibra o excesso de expansão de consciência. Então, isso é o que o boldo do Chile faz. Agora, nós vamos ver, então, a segunda erva que abre caminhos. É a canela, ou Canela, né? como fala o pessoal lá do Nordeste. Vamos ver aqui, Canela ou Canela, elimina a frieza e a insensibilidade, a falta de sentimentos e a falta de crença. Elimina a ingratidão, a birra e a rebeldia. Traz sentimento de unidade com o Criador e cria proteção espiritual. A terceira planta é o hortelã. Vamos ver as propriedades do hortelã. Então, o hortelã abre caminhos na vida. Ajuda a entender e trabalhar as dificuldades com o pai. Elimina a hipocrisia e a falsidade. Gera efeito analgésico. Elimina fibromas e reduz o estresse. Ajuda a mudar o pensamento e a gerar vitalidade energética geral em casos de câncer. Temos também o IP roxo que ajuda a gerar sono, a desacelerar a mente, a aumentar a conexão e a absorção de energia vital pelo corpo. Tem efeito anti-estresse, anti-insônia e é um calmante contra o nervosismo e a hiperatividade. É poderoso relaxante indutor do sono, Ajuda a conectar com esferas superiores e, para pessoas calorentas, gera uma sensação de resfriamento muito agradável no corpo. E a nossa última planta das cinco, então, para abrir caminhos é o louro. O louro, aquele de colocar no feijão. Olha o que o louro faz. Ele elimina energias densas de origem espiritual, cria um campo energético espiritual traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral. E traz a força de Deus para o mundo físico. Então, essas cinco plantas, o bolo do chile, a canela, o hortelão, o hiperroxo e o louro, vão te ajudar a abrir caminhos na vida. Você pode usar de várias maneiras. Você pode preparar um chá, você pode fazer uma mandala, um desenho de mandala com essas plantas, desidratadas e você pode também preparar um banho e tomar um banho com essas ervas. E uma outra coisa que você pode fazer é plantar todas elas num vasinho e deixar esse vaso num local da sua casa, do seu ambiente, onde você circula bastante, ok? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe para os seus amigos que gostem de plantas e se você estiver interessado em conhecer a nossa loja da fitoenergética, clica no link aqui na descrição do vídeo, porque lá tem muitos produtos incríveis e interessantes para você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.